Olá, eu sou a Maria da Logo Maria e hoje vou para o quarto episódio da minha série de Sims. Meu, não olhos para ela! Ok, segundo o que eu me lembro, eu deixei aqui a dormir e estava uma pessoa à porta da minha casa e continua aqui. Está ali o vampiro vou tentar entrar em casa, mas eu não vou deixar. Nós temos trabalho às 9 da manhã, por isso eu vou passar à frente. Ok, são 8h38 e estamos a preparar para ir para o trabalho. Deixa eu ver se eu consigo. A casa até estou bastante bem. Estou a limpar o prato, muito bem. Uh, mas o resto acho que está tudo aberto e está tudo bem, por isso. E agora vai trabalhar. Como nós escolhemos o trabalho de pintora, não vai ser possível nós irmos atrás dela e trabalhar. Por isso é um bocado chato. Parabéns por ter conseguido um ótimo emprego. Acho que isso vai ser muito bom para você. Ok, a minha única resposta é ok. É um bocado mal, mas... Vou colocar trabalhar duro. Para ver se ela ganha uma promoção. Não sei. Ela vai ficar um bocado cansada, se calhar. Mas por agora parece muito bem. Para ser sincera, eu só joguei sims, joguei para aí um fim de semana inteiro, sem sair de casa, mas nunca mais joguei. É uma coisa que eu gosto bastante, mas nunca joguei grande coisa, por isso não sei nada. E vocês têm que me ajudar, porque claramente que eu não sei muito bem o que eu estou a fazer. Pois, bem-me parecia, ela como está a trabalhar duro, a depressão está a cair a pique, por isso vamos ter que lançar ou fazer qualquer coisa Ok, ganhou 168 É bom, mas... Hum, Estava à espera de uma coisa gigante Ok, o que é que tu queres fazer hoje? Ver uma obra de arte? Hum, e mais? refrescar se no espelho? refrescar se no espelho? Muito bem não! Ele já está pequenos outra vez. Vamos tomar uma ducha. Agora quer marcar um encontro. Chata, meu! Vamos então marcar um encontro. E olha, assim, esse assim para o criador, um rininho. Não sei se é a diversão, sei com ele. <risos> Mas espero que sim. Vou convidar para o encontro o um rininho. Ok, já chegamos, e aqui diz Objetivo principal, socializar com o seu par Acho que faz sentido, ele está muito mal vestido Eu não sei se quero falar com ele assim Mas pronto, vamos carregar nele Perguntar sobre a vida amorosa Pode ser, não sei se ele namora ou não Conheci-o há dois dias atrás Por isso Estamos a ter uma conversa desconfortável É mesmo isso que eu quero um, Eu queria me sentar com ele Não sei se é só carregar Ok, sentar-se em conjunto. Consigo. Nós temos que ficar em modo ao mesmo tempo, por isso eu vou tentar ter uma conversa muito agradável. Quanto tempo temos? Mais cinco... Cinco horas no um encontro. Jesus. Ok. Contar uma história ao seu par. Uh, contar uma história... Ah... Mais escolhas. Hmm. Ser amigável, não? Contar uma. Contar uma história engraçada. Ok, pode ser. Acho que sim. Não! Sentes! Isto é um encontro! Que estúpida! Então, isso. E agora? Como é que ela manda embora? Ou mando, não manda embora? Meu, não olhos para ela. Para falar com ela. Ai meu Deus, isso é se ia foi bem. Afinal não. Ah, não está sem solteira. Já foi Não, já. Meu, estou amazando. Ela vai-nos estragar o leite. Ok, ela é solteira, não é mal. Hum. beijar seu par já ela não tem noção de ser chave oh, isto quer é dizer que ela não gosta de mim tchau adeus vai-te embora não quero saber de ti Ok, sensei, isso não sei se vai correr lá, mas vamos tentar primeiro mais. Ai, tipo, ele, ela tem que se levantar. Oh. Nós também estamos na entrada. Só reparei agora. Como é que ela está? A dar um beijo e não vá a divertir-se. Escrito George. Quase que ela tem. Eu não estou entendo. Culpa é daquela gaja que apareceu. Porque estava a correr bem até. Mais cores. Amigável. Mais coisas. Conversa profunda. Falta só beijar apaixonadamente. Só que eu não encontro essa opção. Não sei se é suposto ter que fazer. Ter que ultrapassar alguma coisa. Uh, yeah. Na relação, yeah. pode forçar essa opção KBC, but... oh, uh, Outro! Acho que conseguimos! Acho que sim! Ok, vamos tentar só fazer aquilo, não sei se temos tempo Romântica Beijar Beijar Mãos Mais coisas Beijar Vou -se a só, não? não sei onde é que é o apaixonado mesmo. Devia ser sim, não. Uhum. <tos> oh meu Deus! Eu não vi o tempo a passar. Acho que não vamos conseguir o último. Vou ter que ir comer porque eu não consigo encontrar isso. Acho que aqui há um sítio para comer, né? Vou pedir, um, pedir comida. Vou fazer as fritas. Me adoro! <risos> Enquanto lembra, como lembrança, há algo especial no inventário da família que eu Eu não sei como é que ela está no me encontro e não está divertida. É que não aumentou nem um minuquinho. Já estava muito nervosa. Um, Vamos para cá. Tudo bem. A patinha Isso, ok. Ela sabe o que eu quero. Vai dormir, acho que Acho que não posso me vir, isto não vai correr bem. Coxiga ali, fome, depressão e vai ter que ir para o trabalho, não? Vai. Yeah, acho que não vai correr muito bem, mas pronto. Por isso, se vocês quiserem ver o próximo episódio, digam-me nos comentários para eu saber. Espero que vocês tenham gostado deste vídeo e vemo-nos no próximo.